Oh, Fala, fecha Fala aí 11 horas da noite. Introdução. Eu Hã? vingança. Porque tu sabe que tu perdeu a última, né? Não, na é verdade, você tinha é perdido, tua. é a tua vingança. a minha vingança? É a tua vingança. Ah, então tá. Segurizada, continua assistindo, segue a vieta. Ah, não. aqui na parada. Agora começou a filmar Estamos aqui na parada, já faz meia hora. Estamos esperando aqui. Mostra o ambiente aqui pro pessoal. Dá um oi aí. Perdidos. A gente começou a bater a fome agora. Tava tentando ir num shopping lá. Comprar umas coisas. Muitas coisas baratas que tem lá no, no Outlet. Só que a gente não conseguiu pegar um ônibus até agora. A gente tá aqui andando até pé por tudo, duas horas que a gente chegou duas aqui. duas horas. E morrendo de fome, acho que a gente vai desistir vai acabar indo, voltando para Lisboa e, <risos> e vamos fazer essa competição de sushi aí eu vou ganhar campeão, invicto <risos> Mentiroso Tá ali o, o ganhador, futuro ganhador <risos> Invicto, mantém a hegemonia Ah, sai <risos> Isso aí, continua acompanhando Conseguimos finalmente pegar o ônibus, rapaziada Aqui, ó Então nós aqui, ó Aquele arrombado lá e estamos indo em direção a. Tá me euros. Não vou tô nada. Vou em Por culpa 20. dele a gente ficou. Por culpa minha. A gente ficou duas horas andando sem destino. E agora a gente tá indo pro Freeport. O Outlet mais barato do mundo. Não, mentira que é caro pra caralho. Isso aí. Depois vai ter competição pra vocês. Eu mostro um pouco do Outlet aí pra vocês verem como é que é. E tamo junto. Tá, rapaziada. A gente chegou, finalmente. Report. E... Ninguém tá afim de ver loja. A gente cansou demais na viagem. <risos> vai, vai. Vamos ter que voltar. Voltou o carro, porra. Não sei, acho que é esse é outro carro, vamos ver. Não sei, porque tem que perguntar. Não, mas pergunta o quê? Não sei. Não sei. Não sei vamos tem Vamos para Lisboa, porque eu quero nos outro carro. Posso ver? Ok, obrigado. É isso aí, Guisado, não é esse mesmo. Tá, posso soprar? Pode? Ah, okay. estamos quase <risos> chegando. <risos> No sushi, Não, não é eu... só falta Já pegar... Já chama a carro. Já chama a culpada dessa indiada toda. Falta pegar o autocarro, depois de o dia inteiro circulando, <risos> a gente tá finalmente chegando. Daí a gente vai mostrar pra vocês aquela competiçãozinha assim, ó. Vou meter o terror no bagulho, porque a gente tá sempre assim, o dia todo. Estamos desgraçados de eu vou fome. Vou comer o sushi o teu rabo, viu, cara? Ui! E tá duas horas vindo pra sugerir Rapaziada, já comecei aqui, ó tá pratão cheio O Levin pegou um pratinho de nada Pegou bem pouquinho assim, ó Foi um sacrifício a gente chegar até aqui Mas agora vamos destruir tudo, vamos comer pra caramba Nesse aí, continuar acompanhando Ok, let's do this fucking shit Ele e tá desistindo. Não, é, não é. É metade dele. Não tá aí, eu já me entreguei. Abraço. É, não, siga, ela... E aí, e esse sorvete. Não, olha. olha eu esse... comi cinco pratos, eu o quatro. Mas aí eu assim? já vou resolver. Já vou resolver isso é rapaziada. Dois pratinhos pra bater a concorrência. Dois pratos. Foi mim, foi Dois pratos pra empatar. Eu já vou virar já. Ele não comeu menos sorvete também? Eu comi um sorvete. Mas comeu menos? Não, vou comer mais agora. Mas, Mas eu comei a preto tá trazendo aí. Mas tu não botou creme? Que creme não botou creme de chocolate? Mas eu botei duas bolas gigantes de, hum. de sorvete Tu botou menos grande. Todo mundo que... vocês viram aí, né? Vamos continuar. Não, demorando. Sem de presa? Hum. Ó, olha aqui, ó. O meu e o dele ali, ó. Do menino. Rapaziada, vocês viram o pote anterior de sorvete que eu peguei? Isso aí. Não tem arrego. O que você é vai fazer? Eu vou lá no banheiro, vou esvaziar um pouco e vou voltar a comer. Porque eu tô me cagando. Ah não. O que tem? Tô ganhando! Tô ganhando! Não tem molho ainda, ó! Vagadinho. Vamos ver! Embuchado, comendo... Mano, vai Olha vomitar pra cá! Também. Olha pra cá! Vai vomitar! Não vomita! Não vomita. Desconcentra! Desconcentra! Okay. Falta os dois, rapaziada! E eu vou ali buscar um pouquinho mais de comida O último, o meu prato. O Leandro terminou o prato dele. E com isso, por enquanto, deu um empate. Talvez ele tenha sido desclassificado porque ele foi no banheiro. <risos> e pelas regras, o competidor é desclassificado. <risos> então campeão. <risos> Mas lá foi mais um prato. O Guilherme foi pegar mais um prato o e M. ele tá aqui, Ele já saiu ó. das regras, não, ele tá. ficou não, não. meia hora aí fora da competição, que é a sair das regras, então ele já foi desqualificado. Agora tu veio, agora tu veio, ó. Agora tu veio. Vai tomar doce. Você também eu doce. Ah, doce? Ai, agora tu veio. Agora vai, rapaziada. Beleza, rapaziada, né? Vai ficar um ano sem comer sushi. Ele não quer pegar o sushi. Pegou um, um pouquinho de sorvete. É. Mesmo depois de ser desclassificado. <risos> não, que desclassificado. Vamos embora, vamos embora, pai. Eu quero ver. Eu vou lá, comer isso aí. Eu compro. Felipe, vencedor. Guilherme, arregou. É, o Guilherme, ele tá usando de desculpas, artimanhas aí, oh. pra, dizer, pra dizer que... Não terminou o prato. Já tá mal, Grisada, aqui, ele não, não terminou o prato. O Felipe só veio. que esse prato é um prato a mais do que o Guilherme. Mas eu peguei o sorvete a mais. Só não, que eu comi a mesma a quantidade de sorvete. Eu Porque eu peguei o eu... um sorvete desse tamanho, assim, ó. Vocês viram aí no vídeo. E no, no, no segundo vídeo. não pegou nada. E no segundo peguei maior nada. que o dele também. E agora ele pegou valeu, um pratinho... Ó. Ó. Bem rasinho, Deixou três. Deixou três ali, ó. Aqui ó, pai, não tem. Pode tentar. Eu vou pagar assim agora. Se eu comer esses três, eu ganho. Não, tu ganhes e comer esses três? eu peguei mais um sorvete. Não, sorvete não vale! Eu ganhei sorvete aí, mas todo sorvete que eu peguei deu mais do que tomar sorvete que <risos> sim! Não. O meu sorvete era todo desse tamanho, não. Não, cara. O primeiro que não pegou assim, eu só pegou, mas porque eu não tinha mais. Se eu comer esse três eu, eu ganho. Tu mesmo vai ficar falando se eu comer esses três eu Se eu comer ah, eu os outros pequenos. Come aí então. Vamos eu ganho? Com eu come aí. Fala pequeno se eu ganho. Come aí. Se tu comer só isso eu não comer mais nada. Tá? Se eu comer só isso eu não comer mais nada. Mas eu não vou comer mais. Calma mas eu ganho. Eu ganho. Se eu não comer mais nada. Não, Se eu comer isso daqui, eu tô ganhando. E eu não vou comer mais nada, mas se eu comer, tu já perdeu. Mas se eu comer esse trecho, tu perdeu. Sim. Sim? Dá, vai. Fala aí pra ele. Dá, tá, vai. Vou gravar até. <risos> ah, e aí? Aí já Aí já é. Tá. Não, mudeu. Mudeu a confeição. E agora? É. E agora? Roubou. <risos> roubou, roubou. Era pra mim ter com medo. <risos> <risos> o trato era eu comer os três. Popping bottles. <laughs>